Não é você que manda aqui! O senhor não, não faça gestos, menino! Para fazer gestos é dentro de uma gelanolinha na televisão! Você está a ouvir o relato? Saia daqui! Então, mas eu não posso sentar! Olha para ele, olha os gestos dele, como se eu tivesse medo dele! Então, quer dizer, caçada, tudo o caminho todo até aqui! Que chatice, pá! Então, mas uma pessoa, estou a fazer algo mal! Não consigo ver bem lá atrás! Acabou! Acabou! Olha, o senhor, o senhor João Manzarra! Então, já está aí ao cantinho, não é? Você, quando eu me lembro dos Globos, via aqui. Está a andar para cá, já. O ano passado estava aqui. Agora está aí. Está a ver? São Paulo está ali, naqueles, naqueles lugares do José Cid. Que é, o, que é o... Os lugares de visibilidade reduzida. Que é o, oh, querido, desculpe lá, está-me a meter consigo, mas é assim. Mas, a, mas a, a, a direção tem razão. Você, ultimamente, a apresentar, está feito um nabo. Desculpe lá. Mas a gente somos aquilo que comemos, não é? Portanto, está a explicar. Como é que sentar? Oh, querido, é verdade, mas não... É vegetariano, é vegetariano. Não há nada que um bife não resolva também. Minha querida, olha sou o Sobeião, olha que não estava a contar de ver aqui, olha, olha para ele tão bonito. Agora, Olha a miúda, como é que ela se chama? Andreia, não é? É que está muito bem consigo agora, sim senhora, que largou lá o outro rapaz, o ator que fazia consigo. Ele morreu, não foi, que eu vi na internet. Morreu, morreu, mas também não fazia cá falta nenhuma. O que é que ele fazia cá? O que é que ele fazia cá? Vestir-se de dinheiro, andar em duas ou três galas. É, mais vale. morrer. Oh, minha querida, o que é que eu queria? Queria-me sentar na frente, tem alguém desse lado, querida? Não está ninguém? Não está, está tá Oh querida, levante-se você. Que é da direção, está bem, querida? Que eu, que eu não trouxe os óculos de ver ao longe. Estes são só. Não, estes são só de ver ao perto e eu sentava-me aqui e a minha querida ia lá para trás, que não se importa. Está bem? Boa, não se importa. Não boa, não. O meu lugar é assim, eu agora daqui não vejo. Ele é lá para o meio, mas não é mau. Que você está atrás do camanete, tem uma vista desafogada, querida. Mas fico aí. eu vou até lá. Deixa, querida, deixa estar. Não está aqui ninguém, não, querido. Sente-me aqui. Ele se na, na volta, sente -me. Para aquele lado. Olha! Os, os empata novelas. Para mim, vocês não levem a mal. Agora já, agora que estou aqui, digo-vos. Vocês, para mim, quer dizer, uma pessoa... Vem aqui. À... Isto é para continuar, isto eu vou-me embora. Se calhar... Não, está tudo calado, estou na vida deles. Eles também não vieram aqui para ver isto, vieram para passear. Não é? Uma pessoa está desde as seis da tarde embalada nas novelas, que está tão bem. E vocês, para que é que metem uma hora e meia de notícias que ninguém entrega? Já não... É que vocês empatam aquilo, percebe? Dá-me uma soneira, começa-me a pesar o corpo. Primeiro que eu pego, depois na outra novela a seguir, já não pego bem. Já não pego. Se bem que vocês também, os telejornais, olhem este caso, é como as telenovelas. É só desgraças e casam no final, está a ver? Não interessa nada, vou lá procurar o meu lugar. aquele que sabe disto? vista. bem para ali. O barulho das palmas ainda ouço menos. As pessoas não sabem... Está quieta, acho que as porcarias das palmas, credo. Uma pessoa está a querer encontrar isto. Já encontrei, não me dá ninguém lá. Olha ali. Dona Lili, tão querida. Olha, tão querida. Você que é uma lady, querido. Olha, tão bonita que ela está. Pena está muito atrás, que ali ficava mais bonita, querida. Não tem mal, está muito bonita. A minha querida vem há tantos anos que cá vem e ninguém lhe dá um globo, isto realmente. Oh, querida, a minha querida devia estar nomeada. Minha querida devia estar nomeada a uma categoria qualquer, sei lá. Olha artes plásticas, por exemplo. Calhar não há. Mas ficava bem, não dão nada à senhora. Realmente, oh, querida, isto já se sabe. Ah, oh, que vergonha. Uma gala... A, a, a TV Globo faz 50 anos, fazem um festão destes. A, a Lili tem mais de 80, ninguém lhe parte um bolinho. Oh, senhores, as pessoas às vezes é não gostarem, não, não, são boas umas para as outras. Eu aqui não vejo nada. Oh, o que é que eu vejo daqui? É cabelos e cabelos, é o que eu vejo. Olha, eu sou Vitor Bahia. Está bom, eu sou Vitor Bahia. Aquilo lá em Munique fez falta um guarda-redes, não fez? Vocês para a próxima joguem com uma baliza, não é? Que é uma, é uma ideia minha. Veja lá, você é que sabe. Ah, credo, vou tentar que alguém me delegar lá na frente outra vez. Olha o senhor Faísca, já me fez uma repinha, já me tirou as medidas. Ai, mas eu não ficava com ele, eu ficava, era com o Sr. Rodrigo. estou me a meter consigo outra vez a cara dele. Toma-me você é que é um bom partido, você é que é um bom marido. Você, e esta senhora também é uma boa mulher de certeza. Com menos vocês, um dia que se parem, continuam a dar notícias um ao outro. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Oh, olha, o Solima Duarte. Está bom, Solima Duarte. Como está? Ah, então, querida Dona Lida, gosto muito de o ver, querido. Assim, eu, não sei se estão a perceber alguma coisa, mas amanhã isto dá na Globo traduzido. Não, tem má. Ó, oh, querida, olha, fez boa viagem. Muito bom. Correu bem? A viagem Correu, para cá? Correu? Vou bem. Pronto, ainda bem. O mais difícil vai ser ir para lá, querido. Sabe porquê? Porque. Vocês chamam-se Lima Duarte e eles nos aviões trocam a polícia. Fica Duarte Lima ninguém o deixa sem ir, querido. É verdade, é? É verdade. É verdade. Ah, querido. Deixa-me sentar. Olha a menina. Eu sentava-me no seu lugar, querida, mas aí atrás também ainda não vejo bem. É a dona Guerra, não é? A Dona Guerra, vai para o estrangeiro agora. Vai tudo lá para fora, ainda bem. Há uns que querem vir cá para dentro e outros vão lá para fora, não é? É um dentro e fora. Ok. Diga, querida. Então a galinha já, já vai a meio e ainda anda aí a meio. Não me interrompa, porque... não me faça falar. Que a minha ah! boca está calada. Ai, que fina. Eu vou-me já embora, que é para não me enervar. Sabe que eu lhe digo? Se tivesse os, os onofres calçados, os saltos altos calçados, oh, garanto-lhe que estava sentadinha no seu lugar. Não estou aqui. Sapatos de salto alto, eu dona Conselho. É tão esta mulher, não está... Oh, querida, não tem lugar, o meu é lá atrás, querida. Não Você tem... trocou outra vez vestido? Está à espera que alguém é? do bem, Faísca, é? daquele não. que você acha que já conquistou. Diga, querida. É do Faísca, que já tirou as medidas. Ai, é do Faísca, se já o perdi outra vez. Eu não vejo nada com estes óculos. É espetacular, não é? O... Não. Mas agora... Não é espetacular. Mas a querida quer continuar? Continuo. A mim, a mim ninguém me cala a boca. Continua à vontade. Já reparámos. Continuo, está a ver? Estou calada, continuo. ah, bem, não continuou. Vem aí. Ah. Vá, vá, vá. Eu estou calada, olha, quer ver? Um, dois, três. Não continuou, está a ver. Ah, é Obrigada, problema. dona Clotilde. Obrigada, First. Às sete vezes. Está mal de ter. Estou até ferme os ouvidos com isto. Oh minha querida, então, estava a contar que o globozinho não era? Venha para o ano, querida. Este para o ano há mais. Ai, querida. Olha, ah, que grande ator. Grande ator. Isto está bem. Olha, <risos> parabéns, yeah. sou Diogo Infante, parabéns. Não o fazia aqui nos Globos, o que vocês fazem para não ser convidados na dança com as estrelas, não é? O <risos> que vocês arranjam, Querida. <risos> Mas parabéns, eu fui ver a sua peça, à Dona Maria, o Pinóquio, muito bonito. Sem muito. Você via muito bem, eu gosto, a minha neta adorou, coitadinho. A oh, menina Vitória, não fico triste, na há bocadinho, me consigo. Não foi por mal, bem? Que eu assim que vejo a menina guerra, só me lembro é de paz, paz, paz, paz. Olha aqui, olha para aqui. Isto, olha, isto é que eu não entendo. Olha, ainda bem que agora estou aqui. Isto é que, que vai para aqui uma salganhada que eu não entendo isto. Espera aí, vê se eu me foco agora já que estou aqui ao pé deles. De então, espera aí, esta, anda, está com este, não é? Que ao mesmo tempo também teve com esta, né? Não é? Teve, a pessoa vez, também teve com aquele, que marido é marido desta não é? Também teve com esta, que marido é marido desta é isto, é? Espera aí, então esta, quem é que é? Esta teve com este, é certo? Que já teve com este? Bem, é indiferente, olha, estão aqui todos. <risos> olha, parabéns a amar Salgado, sim senhora. Parabéns. <risos> parabéns. Também foi o único Salgado que teve sucesso neste país, não foi? Foram vocês. O resto. Oh, meus queridos, vocês agora, quando forem para casa, vão de táxi, tá bem? Porque vocês a avaliar para os acidentes das novelas, nenhum de vocês tem carta, pois não? É tudo pumba É outra que atropela o Maria e é vê outra que anda. Ah, querido, Nossa Senhora, parabéns aqui às é poderosas, não é? As poderosas. Sim, Senhora, parabéns, a sucesso. Eu, ainda... Eu sou como a Doutor Balsemão, ainda não vi, mas sei que as audiências estão boas. Sei que é importante. E isso é que é importante. Deixa-me lá ir. Onde é que ele me sente? Eu não sei onde é que eu me sente. Ai, foi pena não ter vindo... O senhor Jorge Jesus fala tão bem. Uma pena dele não ter vindo receber o globo, coitado. Mas ele para se deslocar, ele está habituado a vir ao colinho. É difícil. É difícil. É complicado. É complicado. que é que está tudo aos gritos? Os que uma pessoa, eu nunca vi, é logo tudo a gritaria. Uma pessoa não pode dizer nada. Eu vim atrás, mas ele não... onde é que ele está? Oh, minha querida, Ana Bozo... Bojor... Desculpe, Bojor, assim aqui. É é. Eu confundo muito o seu nome. Faz-me uma espécie. Eu, eu. Parabéns, minha querida, gosto muito de a ver. Gosto muito, muito. Eu vim à procura do Sr. Nelson Nebra. que ele disseram que ele estava aqui. Queria-lhe dar uma palavrinha. Já não está? Não está? Foi-se embora? Pois. Tudo o que tem é, assim que puder, fogem. É. Ah. Ah, Eles Querido, não sei onde é que eu me sento. Olha para aqui tantos lugares. Não me metem aqui. O que é que é agora, queridos? Pai, não também não quer ver. Não, Mas é embora daqui. Vamos lá beber uma bica. Pelo menos aqui é se faz um põe para cima, não é mais nada. Minha querida, tem tá, o cabelo todo apanhado, sim senhor. Ai, Ana Classia é já todas as todas as suas piadas. Já olha, as lutou. Lá está. Já esgotou todas as suas oh, piadas. Ó, minha querida, eu não vou. Vai não, continuar não, a infernizar. Oh, minha querida, não a vai nossa, não não nossa ver. plateia. Olha, nem estou a ouvir, quer ver? Nem estou a ouvir. na Clotilde, diga querida. Uma boa noite. Uma boa noite para si também. Adeus. Boa noite, vais tentar. Agora é. Eu já me calei, querida, quer ver? Ótimo. Deus, vejam, tinha calado outra vez, está a ver? Minha querida, não pega bem. Olha, Olha agora... A Dona é. Betty estava a dormir ainda há bocadinho que eu via. Estava a passar pelas brasas, estava. Está com um abscesso aí de lado, minha querida, tem a cara inchada, tem que ir ver isso ao dentista. tá, tá, não sejam a rir, não sejam tontos, já estão. Uma pessoa está a avisar as pessoas, aquilo dá umas dores, eu bem sei, já tive abscessos na cara. Sei bem o que é isso, mas só às vezes tem um dente. Mas criado é suficiente. Olha agora. Vamos embora, querido. Está tudo muito sério aqui. Sim senhor. Poça. Ah, querido. Vamos embora agora que eu já tenho, já tenho solução para isto. Já tenho solução. Até o Dr. Valsemão. Fugiu. Não fugiu nada. Olha, ele fez como eu. O doutor Valsemão fez como eu. Estava a ver a televisão, não gostava nada do que estava a dar, fez uma emissora. A mesma coisa, eu não tenho cadeira, peguei na minha, vou-me embora, vou-me sentar. Então, faço muito bem. Mas vocês estão muito sérios a olhar para mim, vocês são mais... Isto não é um banco, é uma cadeira, atenção. Fiquem assim. Vamos embora. Onde é que está? Ah, oh, oh. digam ao Presidente da Câmara de Lisboa que esta malta toda vai para o Marquês, mas é para se equipar assim, que não ficam lá. Depois vai tudo para casa. Onde é que está o Sr. João Botelho? É que eu queria lhe dizer uma coisa, tenho um recado tão bom para lhe dar. Não está cá que eu fui ver os meias que, que a minha bisneta não gostei. Quer dizer que não gostei. Então tiram a abelha da história. Então tem algum... faz algum sentido. Sinceramente. Então, quer dizer, a, a, o principal retira. Eu não sei, pronto. É as oh Ai, miúda, tu é que vais longe, minha querida. Vais muito longe, sim, senhora. Parabéns. Olha para ela, parece-me os faróis de um A5. Sim, senhora. Minha querida, bem bonita, eu cada vez que olho para ti, querida, lembro-me sempre de uma... Eu vivi em Lisboa, muitos anos, muitos anos. Agora, estou cansada, está lá de cansada. Não, querida, esta... Não te ponhas em pé. É... É... O que é? Não, eu não percebo, sinceramente. E eu vivi muitos anos em Lisboa, muitos anos, agora estou a morar em Odivelas. Mas eu cada vez que olho para ti, lembro-me sempre onde eu morei. Sampaio e Pina. Muitas vezes lembro, é verdade, é, na Sampaio Pina lembro muito bem. Pronto, agora ponho aqui a minha cadeirinha. Ela aqui está. Olha, ao lado deste de manhã não. Oh, querida, não sei por isto. Ah, já está. Já. Ah, então, querida, estás, um, estás um latagão. Estás, parece, estás mais alto, ok? Ah, querida, vá, dê lá isto. Ah, é? Oh, querida. Esta pode ser? Diga -se? Já está sentadinha e cegadinha. Oh, querida, eu não tenho mais, já estou sentada. Para... Isto não dá para puxar para trás. Na minha televisão dá, que eu tenho uma televisão inteligente. Está bem acompanhada, não é? Na minha televisão é inteligente. Quer dizer, nem tudo o que dá nela é. Mas a televisão, é a televisão, é a inteligente. Uma inteligência, se uma pessoa fala, ela anda para trás, anda para a frente. Vá, querida, continua lá. Depois tem é que validar o ticket do parque-estacionamento que eu tenho lá. Mas, eu vá. valido. Juro oh, que valido. valido Sinto estes aplausos. Um grande aplauso para esta senhora. Oh, que nos acompanhou. Longe -me. Obrigada. Ah, ah. Pode seguir, Tim. Palmas, tinha... que... que... Finalmente ficou sossegada. Finalmente. Acabou. Ah, ao longo da noite, tivemos o privilégio de veste. contar com as atuações dos quatro nomeados na categoria de melhor música de 2014. Aproxima-se agora o momento. De saber qual é a música vencedora do Globo de Ouro. E vamos!